Porque a ideia que elas pensam que eu sou, a expectativa, e eu, ah. eu não vou cumprir isso. Há ah, um choque de expectativa. Não, não vou cumprir. Não vou cumprir. Tira <risos> <Não vou cumprir. risos> já isso da cabeça eu não vou cumprir. Então hum. começa a sofrer, bué Porque eu fui ao, ao psicólogo e disseram que era coanas. Foi... <risos> a forma de eu expor uma ideia mantinha sempre em, hiber, em aberto todas as possibilidades daquilo estar completamente errado. E que eu mesmo comecei a perceber que é um cuidado que eu faço regu regular, a falar ou a dar opinião. Que faço muitas salvaguardas. Qual foi o pior insulto que já ouviste? Coisa que te afetou mesmo no termo de... Ah, isto não tem mesmo nada a ver comigo. Disseram que eu tentei uh, imitar o Selo Jay no E o sobre isso? Há uma cena engraçada que é a globalização a internet. Eu já sei onde é que aquele gajo foi buscar aquilo. Ou seja, teoricamente copiei a ideia daquele, que é português, mas aquele copiou a ideia daquele que é dinamarquês. E o dinamarquês copiou aquele gajo que é inglês. E o inglês copiou aquele gajo... Que... Percebes? Tu criares uma, uma coisa tua, própria tua... Mano, é muito difícil. Há uma cena incrível que é uma professora... Ou seja, são duas. Mas, uma, mas são professoras e não um tipo... É uma, são duas... Ou seja, é duas cabeças e um corpo. Okay. E uma delas é professora de História e outra delas é professora de Inglês e dão aulas na mesma escola. Tu estar satisfeito e à partida feliz é tu teres consciência das limitações. Mas o que também, por outro lado, te faz ceder a essas limitações é acreditar é que elas não existem. Yeah. É uma certa mania. O meu pior inimigo sou eu mesmo, que me estou sempre a comparar com outros casos, com outras pessoas. É uma doença minha. Normalmente é dinheiro e relações. Ou, ou independência, dinheiro e relações, está tudo um bocado ligado, de certa forma. Ou sucesso, ou whatever, tipo... Ou artisticamente interessante, sei lá. Eu comparo-me demasiado em todos os aspectos. Tu, que no caso te ejaculas, meu, só pelo facto de te ejaculares dentro de uma vagina, eventualmente se fecundares um ovo, significa que tens um manual da parentalidade? Não, meu! Ah, ok! Os cotas não sabem! Sim, sim, mesmo Repente. Os cotas não sabem! As pessoas à tua volta não sabem, nem estão na tua cabeça. E aquilo que dizem até pode ser mega bem intencionado. Pai dá merda! olha tá a acontecer uma merda comigo muito me, me esquisita quando a ficar muito é eh, chama se puta da mania eu estou a ficar agressivo yeah. em contexto porque as pessoas falam comigo e eu penso que falam comigo isto é puta da mania atenção puta da mania PDM sim por causa da por causa que me conhecem da net e então sou às vezes mais tipo a base tipo não sou agressivo mas tipo não tenho paciência para, aquele, para aquela conversa e às vezes só estão a falar comigo porque estamos na noite as pessoas falam umas com as outras. Então é uma puta da mania. Estou com a puta da mania neste momento da minha vida. Tenho que rever isso. Eu, eu por acaso, faço o contrário. Assumo sempre que as pessoas me conhecem. Não te conhecem? Sim, sim. Falam não contigo conhecem. genuinamente e não, conhecem, não te conhecem como Zé menos. Não é não só o gajo que está ali não, naquele é. canto na noite. Era uma pergunta que eu, por acaso, tinha para te fazer. Em termos de reconhecimento, como é que tu lidas, se existe ou não. Ah, pá, mas, mas, vai, mas vai por aí. Tu assumes que as pessoas não te conhecem e acontece que elas te conhecem? Ou nem por isso? Não, sei lá, não sei. Às vezes, raramente. É, é, é, é, pronto, a cena do Castro tem muito mais alcance do que o meu trabalho, mas... É, mas, é, por norma... Não, ou seja, é mesmo mesmo com pares, estás a ver? Por exemplo... Encontro um músico com quem tem amigos em comum, mas eu nunca o conheci sabe? e uh, eu sou tímido o suficiente que depois passa um bocado por arrogante, Tenho, pelo menos acho eu, porque eu também não vou ter com as pessoas porque eu sou tímido, tá? sou introvertido, claro que eu não vou cumprimentar pessoas que não conheço, sou introvertido não é? e acho que passa um bocado às vezes por arrogante, tipo o gajo está a me ignorar agora mas é tipo, não, é nem só tipo, eu sei quem é que tu és, mas eu não te conheço, portanto não te vou cumprimentar, porque isso seria estranho, <risos> estás a ver? Sim. porque se fosse comigo também seria estranho, estás a ver? tipo, sei lá, whatever. Mas, uh, mas yeah, ou seja, eu não, não, não, não cumprimento, mas se essa pessoa me imagina, alguém me cumprimenta e eu, eu sei quem é que eles são, eu nunca parto o pressuposto que eles sabem quem é que eu sou, estás a ver? por defeito. Sei uma lá. pessoa desconhecida. Porque acho que é não, isso que eu... o Castro está a falar. da mania É uma pessoa desconhecida que te aborda eu, eu, eu, eu, eu, num contexto eu, eu... social mais amplo. Tu achas que te conhece da net. Mas porque tu também tens sofrido. Tu mostraste a cara durante a pandemia. Agora que as pessoas saem à rua e te podem reconhecer. Sim, tu mas tens é um following mania, grande e nunca mostraste é por, a cara. Mas é puta da mania. Eu acho que é mesmo tipo. É, é uma cena que eu, eu reconheço. Mas está a acontecer mais agora do que a consciente. Eu tenho-te acompanhado nesses momentos e agora posso ser genuíno contigo. Tu tens a puta da mania, é verdade. Faz bem, faz PDM, bem. PDM diagnosticado. Faz bem. É tens a puta da mania, mas isso tem-te acontecido mais, portanto é normal que tu penses mais nisso. Tens sido reconhecido. É Eu vi no outro dia pessoas a pedirem para tirar uma fotografia contigo. Chato nunca tinha visto isto antes porque tu não mostravas a cara agora as coisas se abrem, cruzas-te com mais gente que a é probabilidade parecido, sobe mas. exponencialmente com essa carinha ah, o... não, por acaso não, eles pediram para tirar a fotografia não é porque o Castro é bem parecido, é que ele é tão mal parecido que vai parecer toda a gente bem parecida mais bem é bonita chama-se amiga zebra é verdade, é verdade. não, mas, já, mas por acaso mas é isso que também vem àquele encontro do que eu tu... é, é quase que um, fe... não é... um fetiche não é a palavra certa, mas é quase que... É fetiche mesmo. Eu gostava de conseguir ser a pessoa que, que sou quando ninguém está à espera que eu seja a pessoa que sou. Oi, João Paulo. Explica isso. Uma okay. das maiores merdas que eu passei na minha vida a é um é nível da tens... ansiedade e que tensão. Eu agora vejo isso e penso que burro que tu és, meu. Que burro, estás a ver? Foi quando fui a uma palestra a uma faculdade ah. em Leiria e eu sofri muito, meu tipo, sofri horrores, eu fui cagar sete vezes antes de, <risos> de falar, estás a ver porque na minha, e se fosse só, olha, fala só para esta gente, estás a ver? Ninguém te conhece, fala só. Eu falava na boa, estás a ver? Não era na boa, mas tipo, não... pronto, é para falar, faz-me perguntas e eu respondo. Mas como aquelas pessoas sabiam, muitas daquelas pessoas sabiam quem é que eu era. E eu fiquei a bater mal porque a ideia que elas pensam que eu sou... A expectativa. E eu, ah. eu não vou cumprir isso. Há um choque de expectativa. Não, não, eu não vou cumprir. <risos> não vou cumprir. <risos> Tira já isso da cabeça eu não vou cumprir. Então hum. começa-se a sofrer bué porque... Eu, eu fui ao, ao psicólogo e disseram que era coanas Foi... <risos> Foi o malhado Era ansioso. Dignóxico. Eu sou, cones, eu sou Dignóxico. Dignóxico. Vulvas, para ser politicamente correto. MDC disse te o psicólogo yeah. que tens mania de conas. Mania de yeah. ah, A problema pô. é que ele não foi ao psicólogo. Um, mas é isso. Eu, eu por acaso é uma coisa que... E tu também acho que és assim. Se tivesse... Sim, se se, se lançasse alguma coisa... Mas se fizesse... Eu lanço um podcast S sim mas Mas tu és uma pessoa muito mais... Muito mais solta nesse aspecto, que é, também é uma pessoa, no palo que eu já vi, muito solta e muito... Eu acho que tu é, és, és seguro de ti próprio. Podes ter, podes ter muitas inseguranças, mas quando estás a atuar, primo, quando estás a fazer aquilo que tu gostas, ah, não, é, é. a caguei, mano, isto é meu. E eu, eu sou o contrário. Eu sou muito, até sou uma pessoa segura de mim. De mim. Mas o teu atuar é, é fazer uma publicação, uma coisa diferente. Não é isso, mas depois mas, é, passa para a interação e passa quando eu vou falar uma merda. E passa mas quando... são coisas, coisas completamente o diferentes. Pois o, não teu sei, meio, o teu meio só... veículo de expressão é uma coisa absolutamente distinta. Mas porquê é que eu nunca fiz stand-up, por exemplo? Mano, porque nunca fizeste stand-up. Mas por causa é disso. Que... Está é, bem, mas, mas a questão é... Imagina que tu tinhas conhecido... Uh, quando tu me conheceste que eu tinha o bichinho do stand-up comedy e que eu ia a umas noites de stand-up comedy e experimentava e isto e tu o fazias também. Ou tu olhavas, olha, se calhar gostaste isto uma altura em que estavas menos preocupado com isto, em que estavas numa exposição diferente. Um em que, que tinhas... sobre mim, é sobre o Cap. Cap. <risos> a vida doite. <risos> isto é meta. Nada menos mas... <risos> Não, mas, é eu, mas, eu, mas eu percebo, eu percebo o que dizes Comentem eu, eu, isso, no fundo, Se perceberem a dica No fundo isso é, é, é tipo É um choque de expectativas que, é, Tu estás a sofrer por antecipação Com a expectativa que tu achas que as pessoas têm de ti também É toda a mania que entra Porque as pessoas estão-se a cagar aquela merda tipo ai... é, Regra geral, sim regra mas, geral. Assim? As, as, as pessoas que se dão ao trabalho de te abordar e depois tu avalias. Eu, eu, eu tenho achado piada nisto eu tenho -me rido muito com a peça, não é? Com as abordagens das quais tu tens sido alvo, em particular. Ai, tem sido estranhamente Sim. agir. Isto agora, isto agora é mesmo sobre ti. As pessoas não estão necessariamente a cagar para ti, meu. Não tão... As pessoas. Porquê? Não, não, não, não, não. Porque, é mentira, porque tu não mostras a tua cara na tua página e as pessoas identificam-te pela tua página. Já disseram que, era, que eras o, o gajo dos desenhos, é, és o Castro, és o gajo da net, não sei o quê. Ah pá, isso significa que as pessoas não só já viram a tua página, como se deram ao trabalho de saber que cara é que está associada àquela página na qual muito raramente aparece essa fronha ainda que tens. Mas quando eu digo que as pessoas estão-se a cagar para mim, é no, sen não é nesse, é no sentido que se eu desaparecer... Estão-se a cagar. Sim, a mas cagar. naquele momento não. Bro, mas tu estão existes, a ver. portanto isso não se coloca. Sim, mas acontece que eu às vezes tenho... Olha, quando saiu o episódio do, do Maldito. Sim. Um, eu tinha boa cena porque eu sei que tive mal. Eu reconhecia que tive mal. Então eu estava tipo, a bater mal a, a opinião que pessoas que não me conhecem iam ter de mim. Uhum. Isso parte do, do, da cena de... Eu primeiro sou inseguro em relação a mim. Não, nem, não em relação a mim e eu fora disto que está a acontecer aqui. Mas nisto que está a acontecer aqui eu sou muito inseguro. Estás a perceber? Correto. E isso depois altera, altera toda a minha forma claro. de estar na vida. Não de estar na vida, mas de estar nesta parte da minha vida. Não? Sim. Pronto, é isso. Eu também já passou. Que se foda. E é... E é falaste do episódio com maldito e é quando recebemos outro não-rapper. Se rap da redimes... calça <risos> <risos> é é é <risos> Não sou bem-vindo à festa. O é? Sobre inseguranças ver. e seres o produto da falha entre outras coisas e, há, e é engraçado uh, porque antes da pausa já há muito tempo falávamos de de quão pessoal ou não é aquela produção <risos> e a, eu acho que a tua é muito pessoal e mesmo que e se, e se, se eu fosse teu fã Sem ser teu amigo Podia acontecer Eu acho que te conheceria bastante bem Através da exploração Das tuas músicas claro, não, não, não. claro que eu tenho os dois lados yeah. E isso toda completamente a minha visão hum. mas, mas acho que Só tendo o lado de fã Explorando, percebendo Lendo entrevistas Vendo em podcasts Percebes? o que fosse vento em palco a agir eu ia ganhar uma processão tua bastante digna né? exatamente yeah. acho que sim só pela música acho que não mas até que ponto até que ponto porque a minha música acho que só cobre uma parte mais hum... Opá, que é grande parte mas não é não sou eu na totalidade uma parte mais uh... bem nem sempre escura nem sempre sombria mas mais emocional ou mais sobre emoções, ou mais introspectivo, ou mais de pensamento, ou whatever. Não, não apanho um lado que vem ao de cima nos no, no dos dias, não é? Sim, tipo, não apanho o lado, sentido do humor, por exemplo. sentido do humor, o meu, meu lado mais relaxado, de convivência sem grande... sem grande tipo, um gay, sei lá... Para a malta que só me conhece da música já me viu grisar aqui no podcast mais a vez e, e pensou, esse gajo é fake <risos> esse é gajo não, é assim tão... é. não é assim tão triste vez, só, só que ele era imo yeah. então, mas yeah. é um bocado mais, mais nessa onda, tipo, não, não, não me representa na totalidade porque eu não faço músicas que... bah, porque acho muito difícil honestamente uh, a arte de uma pessoa tipo, representá-la na totalidade acho que é muito complicado não, não quero dizer na totalidade, mas tu falaste, utilizaste a expressão correta que foi... Fio digno. quando juntas, por exemplo, ver-me, ouvir-me falar durante uma hora. Mais provável, estás a ver? É muito mais provável. Porque eu a falar, sou muito mais, tenho... És mais tu. Sou muito mais eu e, e, e, e eu sei que tenho formas de conduzir conversas que me, que me representam os cuidados que eu tenho enquanto pessoa para com os outros ou ou as minhas próprias inseguranças, as, as salvaguardas todas. Eu tinha um amigo meu que me dizia, um, aliás, é um amigo até... Um, um amigo, Pedro Borges, que é, que é da Madeira... É o é, é. que é facho. É, é, é, é. também não, é. não, não, não. o <risos> -me Meu Deus, ele até se torna religioso. Não, não. Por uh, não, não, mas que, curiosamente foi um amigo com quem eu, durante uns tempos, troquei e-mails. Trocávamos e-mails. Na perspectiva quase de trocar cartas, estás a ver? Porque nos proporcionava comunicar de uma forma muito sim. diferente do que por mensagens. Temporizar Será a comunicação recebes, de uma forma sim, assim. Então recebes um convers... e-mail no próprio segundo que mandas, por isso. Sim, só que. Só mas não vais lá o ver, problema, Mas o problema não é, não, é, não é esse, é. É tu não mandas um e-mail a dizer Olá, como é que estás? Então está tudo bem e por aí. Tipo, é... nós usávamos e-mails para, para, para expor. Uh... Comunicações longas. Olá, Zé. Esta este... tarde sinto-me bem. Não, não, no último Sim, eu mês. Estou a dizer. Pá, tenho andado a pensar neste tipo de ideias, tendo a ter ideias sobre... Uh, para um disco, sobre isto ou sobre aquilo. E falávamos as coisas com extensão, a sem interrupções. A sem forma ser, tipo, da comunicação é uma coisa que muda. nós estamos a perder muito na nossa geração e que faz, faz muito sentido. E muda imenso. E, um, e, eu, e eu durante esse tempo falava com mensagens também. Estás a ver? Só que os e-mails eram os e-mails... E continuávamos conversas por lá e depois mensagens era tipo as cenas mundanas tipo então meu, como é que está? Está tudo yeah. bem? Está tudo... Quando é que voltas certo. ou não sei o quê? Uh, mas pronto. Isso e, é bem romântico. Esse, pá, e, não, e foi uma altura muito criativa para os dois e, e para mim em, especi em especial. Porque era, era uma, foi uma grande forma de trabalhar ideias e de continuar a comunicá-las quando um gajo já não tem ninguém com quem falar sobre ideias com certa profundidade. Mas ele uma vez disse-me uma coisa que era que eu ao falar uh, a forma de eu expor uma ideia mantinha sempre em, em aberto todas as possibilidades daquilo estar completamente errado uhum. uh, e que eu depois me comecei a perceber que é um cuidado que eu faço regu regular a falar ou a dar opinião uh, que faço muitas salvaguardas pequenas, pequenas coisinhas de linguagem que mantém sempre a coisa uh, na segurança, tipo, ora isto é o que eu estou a dizer mas é provável que, que não possa não estar correto ou não fazer muito sentido, ou seja o que for ou seja, acho que ou, ou, ou, alguém ter, ter uma visão sobre mim quando me ouve falar e a falar sobre as minhas coisas ou outras coisas é bastante mais fidedigno do que só pela música. Sem dúvida. É, é mais vida real, não sou isso. Não é tão metafórico. Não é tão metafórico e mas porque, eu estou, e porque não a música tem fado, muitas limitações. Eu, mas eu não estou... Mas, a mas a metáfora... Que... A metáfora comunica mais do que aquilo que tu queres comunicar. Eu sei, eu sei. A não. tua seleção de metáforas, o teu encadeamento de metáforas, de comparação, de... do que for. Mas eu, mas eu digo-te isto e digo-te que A mesma tua performance forma... vocal naquele momento, a tua, não digo qualquer artista, estou a falar da tua, a tua, a tua, a tua e, de, e, e de outros artistas. Indica muita coisa para quem se dá o trabalho de conhecer o teu trabalho. É como tu já conheceste outros artistas e tu sabes o que quer dizer, se te visem como... Espectador, como ouvinte, em relação a outros artistas, é tu sentes que conheces pelo menos aquela parte, e é muito fidinho nessa parte. Yeah, no, eu, eu concordo completamente o que estás a dizer, e aliás, que, isso faz todo sentido, porque o, o, faz exatamente o mesmo sentido do outro lado: que é uh, malta que não conhece, que me conhece pessoalmente e que não conhece bem o meu trabalho, também não me conhece na totalidade, estás a ver? Ou seja. Aquilo é uma parte... Estás Mas até que ponto é que tu não preferes que as pessoas só conheçam o teu trabalho? Não sei, tô, é, é uma questão que eu, que eu coloco muitas vezes a mim, a mim próprio e se calhar podes colocar a ti, não sei. Pá, eu gostava... Sei lá, acho que é uma boa... Ben... Para mim, enquanto gajo introvertido, é uma boa... era uma boa bengala se mais pessoas conhecessem o meu trabalho antes de me conhecerem pessoalmente. Estás ver, acho eu. Porque ao menos já tinha, uma, já tinha um. Um insight. Opa, e é tipo um bocado, às vezes, numa questão de orgulho: tipo. Olha, vou. Isso é uma boa pergunta. <risos> não, não, não. Eu, eu, eu vou explicar, porque, por exemplo, eu odeio que me perguntem o um nome. Pá, num contexto, tipo, pessoas que nunca me viram em lado nenhum, façam-me na ideia de quem é que eu sou e me ah, como é que te chamas. O como é que te chamas é uma pergunta que me incomoda profundamente. Mas o como é que te chamas a nível artístico? Ou não, como não, não, não. Tipo... Pessoalmente o, o, o como é que te chamas como é que te chamas é uma coisa que me incomoda profundamente e eu vou passar a explicar porque é o, o que eu sinto sempre quando alguém me pergunta como é que te chamas é não é pela pergunta em si é normalmente o momento que isso, em que isso se enquadra, que é uma pessoa que está só tipo a começar a conhecer-me e que provavelmente nunca vai ter tempo, nem vontade, nem disponibilidade, nem circunstância. E o que eu sinto sempre, uh, para me conhecer na totalidade, e o que eu sinto sempre é Ias precisar de muito tempo para me conhecer, para teres uma ideia correta de mim, para teres uma ideia fidedigna de mim. Tá -tudo? E então essa pergunta incomoda-me por causa disso. Sempre tenho, porque simboliza o início de uma coisa que é tipo, ah, primeiro o nome interessa muito pouco, e depois primeiro que tu me conheças... A passar muito tempo e eu lido mal com as pessoas terem uma ideia errada de mim, mas já pensaste? Que, mas se a pessoa que te fez essa pergunta tiver mesmo curiosidade genuína ah, claro. sobre ti, é a maior parte das vezes e há, pessoas, com... e há pessoas que, que, que eu, eu não te fico chateado dás... com ninguém, bem? mas e, normalmente simboliza um momento em que eu sinto claramente o fosso entre tipo pá, provavelmente hum. nunca me vais conhecer a sério, estás a ver? É. Uh... Mas provavelmente eu nunca te vou conhecer a sério. E eu, ah, pá, mas já tens uma bandagem boa, tudo. não é isso? Mas, mas lá está, se calhar tu conheces uma pessoa agora que te queira mesmo conhecer, ou seja, é, é mais fixe falar com essa pessoa do que pessoas já conhecem. Ah, eu sabes? falo, eu respondo. Por, uh, <risos> eu respondo, <risos> chamo Zé, que só é um sei. ótimo nome, Exato. mas, mas já, eu respondo sempre. É só porque, hum, ou seja, no fundo, incomoda-me incomoda -me a, a possibilidade. De e a verdade, no fundo, a inevitabilidade de que a maior parte das pessoas que passam na nossa vida nunca nos vão conhecer mesmo. Porquê tanta questão, tanta inquietação? Se me permites. <risos> tu e o, e o Zé Mário sobre uma coisa tão simples. Fala é o teu nome. Escolhas o nome que dizes. Ah, eu digo nome, isso é, não é o nome. Não, porque tanta inquietação? Pergunta agora, Não é isso, me, inquieta, me inquieta mesmo isso. É, é... Ele tem uma música chamada Inquietação. o Zé Mário É, é o meu melhor cover. Exato. <risos> e o único. Não, mas. Opa, é mesmo isso. Tipo, é tipo, sentir claramente que. incomoda-me ter a ideia, que as pessoas... que ter, a, ter, a, ter a sensação que uma pessoa que eu conheço ou que, ou que me conhece. Que tenho uma, uma imagem errada sobre mim. E que normalmente é por me um gajo mais simples, ou mais calado, ou mais mas um gajo o... desinteressante, ou um gajo não sei quê, tá assim, o quê. Isso incomoda, me sempre. Oh. Bem, se tu tivesse tempo, tu ias-me conhecer e ias -te o, enganar. O, o tá que, que, que, é, é, que este... é que é a imagem é um certa ou errada? É fidigna, estás a ver? Não é certa ou errada. A tua, tua autorrepresentação. Pois, claro, é a, a ideia que eu acho que eu, que eu tenho sobre mim, claro. Então e repara, para ver é uma pessoa, pessoa que tenha sempre uma opinião desviante da que tu tens sobre ti próprio, então tu vais achar esta pessoa não me conhece. Pai, eu conheço o Zé Augusto há 10 há é, anos é diferente, meu, é diferente. e que o gajo continua a não conhecer, é uma coisa muito frustrante. <risos> não, opa, não, repara, há, há malta que eu consigo sentir que tipo, já teve oportunidade suficiente para me, para, me, para me conhecer bem e já teve muitas oportunidades e não e... aproveitou. Não não. <risos> não, não, não. Não, não, não, não, não, não. É, não, é, não aproveitou. É, é, é, é, é tipo, pronto, chegaram a outras conclusões, ou tem uma, uma ideia com a qual eu não concordo e está-se bem. Qual é. foi o pior insulto que já ouviste? Coisa que te afetou mesmo no termo de é, isto não tem nada a ver comigo, não é o pior mais ofensivo. É isto não tem mesmo nada a ver comigo. Insulto, comentário, não, acho que nunca ouvi grande merda? Não? Acho que não. É, disseram, não, por nah, acaso digo, por acaso digo tu, não... Uh, És uma pessoa muito consensual. Disseram que eu tentei uh, imitar o Slow jay no último dia. E eu, eu, eu, eu, eu ia falar contigo sobre isso. Mano, era a única merda que eu, tipo, eu estudei e vi isso. Foi não no fala. vídeo, foi no vídeo, do vídeo, foi no teu videoclipe, não foi? me mudou, me sim, mudou. -me. E também me incomodou a mim. E era isso que eu queria pegar nessa merda. E eu fiquei demasiado excitado por causa disso, não sei porquê. E era neste momento agora a reação, a, reação, a reação. Foi a cena que tu tinhas Eu que acho que eu explico. Exato. É a cena que ele tinha A cena que ele tinha A, a, a, ele tinha a, cena, a cena. Eu vi isso. Esta, uh, ontem, ontem, ontem. Nem okay. sei. Nestes -se últimos dias que eu estava a ver tu não né? Né? no YouTube, é isso? E, é, no Fulavum. É. Exato. Que eu vi essa merda. E queria falar contigo um bocado sobre isso, que é. A comparação constante que as pessoas fazem entre artistas Para começar, eu, eu, eu conheço eu conheço, eu conheço a tua obra, não tem nada a ver uma coisa com a outra Só deixar aqui claro que não tem nada a ver com o outro. Não é por terem merdas muito introspectivas, estás a ver, que nada a ver Mas eu sei porquê, eu sei o que é que as pessoas dizem isso Mas foi só um Não, foi só um ali, eu Ai, já, já ouvi essa merda muitas Ai, vezes <risos> E houve uma altura em que andava a mostrar, houve uma em que eu percebi que isso me incomodava Porque andava a mostrar malhas Antes do álbum sair, há amigos, em que estava um amigo de um amigo e não sei o quê. Ou, pronto, amigos meus, mesmo. E eu vim, ah isto faz lembrar, pá, malta que não conhece muita música, pronto. Malta que não conhece muita música, no geral. E eu vim uma voz grave, meia cantada... Hip-hop? Hip-hop, voz grave, meia cantada ah. e faz lembrar o solo de jeito. É, isto é a minha teoria da cena, é, tipo, que no fundo é uma pessoa que tem poucas referências musicais e que não conhece muita coisa, musicais ou qualquer outra coisa, eu já dei este exemplo antes, mas se eu só conhecer um filme de cada género, de, um filme de ação, um filme de terror, um filme, uma comédia ah, romântica, não sei o quê, qualquer outro comparação. filme que eu, vá, que eu vá ver a seguir, vou tentar pôr na gaveta que eu conheço, nas gavetas que eu já conheço, nos, nos únicos é, exemplos vai, que eu conheço. Vais dizer, vais dizer que o Matrix e o Pulp Fiction são do mesmo género. Por exemplo, ou seja, e, e até costumo ter esta conversa no sentido da importância dos críticos da arte, na perspectiva de serem pessoas que têm muitas referências, a importância da opinião deles não interessa muito, mas na ideia de ser alguém que mergulhou muito tempo dentro de uma disciplina artística e que tem muitas referências. Logo, as suas comparações serão à partida mais fidedignas. Eu não concordo com isso. É para começar, são sinops que foda. Não, não, não. A atitude são distantes. A atitude são distantes. Estou a falar da forma. Estou a falar de. Uma pessoa que tem... A maneira de categorizar é diferente. Uma pessoa que tem uma, uma biblioteca de referências vasta, conseguirá fazer uma comparação mais certeira... Sim, sim, sim. Teoricamente. Mas, cá isto para ti é falar de ilustração. E tu não és o maior entendido de ilustração do mundo, mas és uma pessoa que se dedica a fazer, a perceber e a conhecer a ilustração. Correto? Portanto, a tua opinião, a tua comparação... Tem mais variáveis do que a minha. Tem um universo muito mais reduzido. Conheces mais coisas, não, não quer dizer que seja mais válida. só A partida, claro. partida, partida tu vais conseguir, fa a fazer uma comparação... Isto é uma posição muito senol se do nosso será amigo mais Zé Rui. Será, provavelmente vais conhecer mas, uma coisa mais indicada mas com quem tenho, comparar. Mas estás a ver? É uma, só isto. Uma, uma, uma, não me interessa muito falar é. dos críticos. Estás Acho, não interessa já falámos aqui ou não. Que é... Compararam-te ao, ao slowjay. Vamos só dar o teu exemplo, mas podemos continuar pode, pode, a vontade, lado sim. Qual, para qualquer lado. Eu, eu, lá está, eu acho os pontos de comparação muito simples. Acho que é isso. Acho que é a voz grave. E... Como, Como comparam o By Castro à Clara, não. Que não tem nada a ver. Nada a ver. Zero. Yeah. São dois gays portugueses, portuenses, da área metropolitana do Porto, português do segundo mar e ele é de gaia, que fazem ilustração no Instagram. Não tem nada a ver. Yeah. Nada, sim, mas uh, o, o, o, o, o <risos> exemplo, <risos> meu é exemplo é verdade, é verdade, é verdade, Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Não, mas o meu um exemplo era por aí, o um meu exemplo é Porquê é que a comparação é eu que eu sei gritar, é bravo. Yeah, não sei porque também o Sabes, o meu passado. É, como... Não, porque já me compararam à Clara não. Eu disse que aquilo que eu fazia não tem nada a ver com aquilo que a Clara não faz. porque Não, Bro, não é diferente diferença. Então não vais comparar ah, lá com a é, não tem nada a ver com a Clara não. E a pessoa que o vê teve imensa piada porque sabia intuitivamente... Olha, por conhecer a obra dele e intuir a personalidade dele, sabia que ia incomodar. Hum. Opa. Não, não, a, mim, a mim não me fizeram, não foi por causa disso. A mim não é incomodar. É tipo, eu odeio que me relacionem a copiar. Porque é, é muito engraçado isto. Porque é... Tua... Comparaste a ti. Tá... Ou seja, alguém te compara a alguém em Portugal. Porque estás em Portugal. Ou seja, ah, esta pessoa fez isto e tu fizeste isto. É parecido, tu copiaste aquele. Mas é... há uma cena engraçada que é a globalização da internet. Eu já sei onde é que aquele gajo foi buscar aquilo. Ou seja, eu copiei. porque Vamos... Eu teoricamente copiei a ideia daquele, que é português. Mas aquele copiou a ideia daquele que é dinamarquês. E o dinamarquês copiou aquele gajo que é inglês. E o inglês copiou aquele gajo... Percebes? Estamos todos numa coisa que tu criares uma, uma coisa tua, própria é tua, Mano, é muito difícil. Sim, muito difícil. Sim, sim. Ou, tu, tes, ou tu vais buscar inspirações, e as minhas eu, eu já agis várias vezes, estás a me irritar? Não já nada, disse, já, já disse várias vezes que são as minhas inspirações. Certo. Aquilo que eu faço tem o meu cunho uhum. Pá, quando, e quando há pessoas a fazer comparações, a é dizer, ah, tu copiaste aquilo tu copiaste aquilo para chegares ali e para chegares a colar isso irrita-me, irrita-me cena especialmente o Slow Jay, é. porque tu és um artista mais pequeno que o Slow Jay e, tarem, e um gajo sem querer dizer isso e está colado na net muda muito, ou seja, alguém Queiro pode ler aquilo e não é isso, criar. alguém pode ler aquilo e pensar, realmente é, é. copiou o Slow Jay e de repente do nada és é o, é o Slow Jay da Wich ca... Nesse caso em específico, o disco do Slow Jay saiu em outubro ou em setembro e eu lancei um disco em novembro e o gajo teve a ideia de dizer que o meu disco era igual ao último disco dele como se eu fizesse um disco daqueles em, em dois meses yeah. e misturassem, não sei o que, completamente ridículo, não, nem, nem é para aí. Mas é, na, é, na, é no ângulo de lá ah, está, eu acho que só me comparam. Tipo, eu, eu acho que há, há mais diferenças do que semelhanças, estás a ver? Eu percebo quais são as semelhanças. Acho que é uma voz grave que canta e tal, meio melancólico, E não pronto, só, okay. é isso, é isso. Tu ah, tens, não, mas eu acho que há mais diferenças do que semelhanças, estás a ver? meu amigo, tu tens que ir uh, saber quem é a pessoa que comentou isso. Não tens... Não, tens que ajudar essa pessoa. Não, há malta que ir em cima, foda a cabeça. É yeah. chunga, yeah, e, e se calhar essa pessoa <risos> fez mal ela própria, entretanto. Eu estava agora a pensar, esses dois almas têm em comum há um período uh, complicado da vida de muita gente. Minha <risos> de Strike. Yeah. Mas é mas Essa é pessoa isso. está deprimida. Estava deprimida à data e sentiu da mesma maneira o teu com o dele, como reflexos diferentes de um mesmo fenómeno depressivo. Estou bem eu a mandar para o ar. <risos> Portanto, tu encontra e salva uma vida. Por favor. Não, rapaz, não, não... Isto porque aconteceu comigo. Nestes dois álbuns. No, no do Sol -J, que Eu nunca tinha associado minimamente. Pois, meu. Eles são muito diferentes. Não, são álbuns completamente distintos. As semelhanças... Técnicas estão lá, mas há semelhanças temáticas ou dramáticas, quase é, é de mais não, musical, não. estético, tipo, sei lá, os, estética, os estética, instrumentais não, não têm nada a ver com os beats dele, estético para quem está atento à, à estética sonora não tem nada a ver. Pá, mas como é que se houve música sem tentar à estética sonora? Então não houve nada. Não, ouves a criticamente, ouves, ouves, ouves, um, ouves um sample com estática de uma guitarra, pitch down. Um gajo o... a catar por cima, okay. tu sabes o que eu estou a falar? Sim, eu percebo, eu percebo que estás a dizer. -te assim. Com temáticas introspectivas uh, mais melancólicas, exatamente como caracterizaste, Sim. ah, os gajo faz-me namorar isto. Provavelmente percebo, por falta de referências, como dizes. É, eu... Pá, é por isso que eu acho que culmina nisso. Eu... Salva uma vida, José, salva uma vida. É o Toncão. Não é o slogan? Hã? Salva uma vida ao Toncão. Ah, ah. Não é capaz, é por acaso que Mas há é, é o slogan, não é show, Que é salva sim, uma vida, sim, sim, adota um cão. agora estás a dizer que esta pessoa... Eu vou tentar salvar uma pessoa de uma depressão. E tu a dizer qual, qual a diferença é diferença vai de ser comida num um um festival no tibete. Qual, a qual é a diferença <risos> de, uma, de uma pessoa para um cão? Man, nem toda a gente que tem demasiado... Toda. De sorteio, nem toda não, a gente não, que, que acha que sabe tudo está... a Por mais que haja uma diferença grande entre uma pessoa e um cão. Então como é que distingues uma pessoa de um cão? Hum? Como é que te distingues uma É uma vida, são duas vidas. E que não, sim, mas, desculpa, eu mas acho que sabes dizer que isto é uma pessoa, isto é um cão? Sim, pela forma de andar. <risos> <risos> Nunca viste um cão em duas patas, tipo no. Não é no American Dad. Nunca vi pessoas quatro com quatro patas? <risos> Exatamente, é, é isso que eu ia dizer. Já viste um American Dad? Já viste pessoas com quatro patas. E sabes que é uma pessoa de quatro. Há um, um há um diálogo muito de interessante no, Nodi, no puto, Os cães têm cauda. Mas, mas há pessoas com cauda também, que é uma deficiência genética. Não, mas tem uma caudinha. Mas a ver? tem pelo? Não, mas mexe, se estiver feliz. <risos> tu tens ainda o último. Estou a falar sério, isto, isto é uma doença. Não, o último. O último osso da, da tua coluna é uma caldinha, sim. Sim, é mas uma, há uma, pessoas é um têm esse, uma há, há pessoas mamífera, têm assim. esse assim. osso. Há pessoas que aqui isto, neste osso, não é? Não sei se é para mas, outro, mas, mas há mas é, pessoas é, têm. Em inglês chama-se tailbone. Mas é mesmo. Galvânia, já ouvi falar, é Mas, e, e há pessoas que têm uma, uma deficiência genética que o osso está mais, tá mais comprido Sim, e depois claro. têm uma caldinha. Incrível. O sangue ao por exemplo. Exato. Mas, pronto, estamos é, a verdade. e há pessoas que Se calhar, se calhar aqui uma pessoa que está a ver isto que tem isso e agora vai se sentir envergonhada. Não se sentem envergonhada? Vem cá. A gente faz festinhas e sabana. <risos> <risos> é como quiser. Exato. Ah, não sei. quiser não habana, é bro, bem. a calda. Não é? conseguem calda, estejam tranquilos. Ah, bro, é fixe. Tipo, todas as meras deficientes que posso dizer, ter uma caldinha é fixe, é até fofo. É, se és pequenininhas faz um anão, és um pincher. Friás, friás, não tens só uma calda, é, podem dizer... Será a dobrar, já, será a dobrar. V vamos entrar. Ferias, ter uma calda ou seis dedos? Uma... Feriam. Uma calda seis dedos ou seis de dedos numa mão? Isso é na testa. Deixar <risos> <risos> aquela cena do Futurama. Aquela... dedos <risos> É sim, preferes. Uma calda, te ter uma cauda se... de... ou ter seis dedos na mão, na... Yeah. Na mão direita? Fã. Não, uma cauda, uma cauda. E te explicar o porquê? Hum. Isto, é, isto é assim que eu penso na vida. Que é? <risos> eu, preferia, eu preferia ter seis dedos porque é assim que eu penso na vida. Quanto mais <risos> Também, isso é uma boa. Mas eu preferia ter porquê. Porque na... tu podias continuar a ter uma interação social com as pessoas, normal. Porque hum. nem havia a cauda. No momento em que tu tinhas que mostrar a cauda Estás a ver? Não... Ou seja, teoricamente a calda não iria ser um problema. Hmm. ok. Percebes? Compreendo. Os seis dedos podem ser um problema. Não, os seis dedos à partida é sempre um marrequinho. Mano, quer é tu queres queres, não. Tipo, tens seis dedos, primo. Mano, é, é. exótico, mano. também é exótico. Oh pá, mas é exótico. E vez... se o seis estudiante fizer mora...? Você mar... alguém com seis dedos? Não, mas Isso. já conheci com um quatro Eu também, está <risos> bem. E com seis, seis. Ainda hoje estás a falar disso. agora? Yeah. Com seis, nunca conheci. Mas é esquisito bro que estava a falar de, de uma questão congénita para quem perde dedos num acidente laboral O número dos dedos é o número dos dedos Não, dos não, dedos. não, calda, calda, claramente calda é. Claramente calda Eu respeito Tu as seis dedos, não é para ti? Eu, eu, eu ia para os seis dedos. Para mim a questão é. Tu func... mais rápido depois, não é? Se o dedo fosse totalmente <risos> funcional. Exato. Isso para mim a questão é a funcionalidade funcional. do sexto dedo. Funciona ou não? É? É, eu, pensava que tava, eu pensava que era tipo um, uma extensa, tipo uma árvore. Tipo um ramo Uma ramificação. Não, não, não fosse não mesmo. Mania. Ah, tipo o Zé Menos em palco. É. Ah. não estás a pensar tipo assim. É. É. Tipo assim, estava a pensar. Estava a pensar mesmo um sexto dedo. E saíram Sim, eu sei, vocês também. É um dedo do de metatarso, pronto. Saía um dedo de outro. Não, calda. Mas não era calda, mas é calda, calda, calda, calda. Calda. Mas mesmo ter seis seja... dedos. Não, calda. E se a calda fosse totalmente funcional? Tipo, conseguias. A... Se a calda fosse a calda de um Lemur e conseguias. Exato, de uma é, é árvore, isso que, é que eu dizer. Sequisse, Mas isso é incrível. É incrível para ti. Estamos a falar de calda de que também? Estamos a falar de uma calda de 3 metros. Também 3 metros não, bro. Não, e depois diz que tu não gosta das pelas do Fernando de de Rocha. 60 <risos> centímetros. <risos> 60, <risos> <risos> 60 centímetros de cauda. Mas para, para, tu, para o teu tamanho é pequeno. Um lémur em comparação com o tamanho do é, lémur é grande. 60, é claro. é 60, 60 centímetros exemplo, ué, pior, não, mas é bué. Mas tu achas ué. que isto é uma medida normal com uma cauda de 3 metros? achas que isto tinha uma vida de... normal? Ah, as pessoas só tinhas... iam descobrir quando, quando tivesses intimidade Andava. <risos> Andava. A a Era <risos> o ela enrolava Era teu cinto yeah. mas, mas, <risos> Ias parecer pelo menos gordo, não é? Ias <risos> <tinhas risos> ter <tinhas risos> que enrolar e as coisas... É <risos> yeah, agora é que penso Mas era fixe, ganhava dinheiro com incerteza certeza. Tipo freak show Já viste o Elephant Man? Entrava sempre no Guinness, o homem que tem a meia cauda Já viste o Elephant Man? Que é uma história verídica. O gajo era tão. Não, mas o gajo era todo deficiente, estás a ver? Tinha mesmo o cara. Era carcamanho mesmo. era Era, tinha a cara. Mano, tinha a cara toda. um gajo que tem elefantismo? Sim. O gajo era. Ou seja, ele tinha essa merda. E eu recebia bullying, estás a ver? E depois foi. Isto já foi para há 200 anos. E depois foi para um freak show. Porque ele, mano. Era, um... mano, era, era horrível o gajo, estás a ver? não vamos ser hum. sinceros eu não quero ser má pessoa, mas o gajo era mesmo podre, mano. Um... <risos> <risos> e, e foi para um freak show e, e ficou de repente tipo, celebridade. As pessoas aceitaram a cena do bagar quando nunca ninguém na vida tinha aceitado. E, e o gajo até se chegou a conhecer a rainha e tudo. E, e, do... e depois entrou no Greatest Show, man. o melhor filme de sempre. Não, mas mas... mas isto é uma história verídica, Elephant Man, e há um Sim. filme sobre isso. Que é de um gajo super conhecido, que eu já é não sei. É do Anthony Hopkins. Yeah. O Anthony Hopkins faz de Elephant Man? Uh, não, faz É o Sir Frederick. Okay. É, acho que é o cirurgião. Ok. É, mas o gajo tem, tipo, atenção. Eu eu é o manager. Mano mar... é, pois. É... Mas há condições de saúde, patológicas. Lá está ah, ah, sim a é. minhas, mano. o elefantismo. Para O elefantismo. Pessoas... Há pessoas que ficam... Olha, falávamos há pouco... <risos> Árvores e dedos, e não sei, há ah, pessoas que ficam aqui, cujos ossos e os tecidos moles enrijecem e ficam com os dedos tipo madeira, com as mãos, com os braços, com as extremidades, tipo madeira. É verdade. Uma coisa horrível. Meu. Mas como assim madeira mesmo? Não, não é mesmo madeira, mas parece a textura, fica tudo gritado, Só, opá, uma condição física horrível e cresce em partes no corpo. Como assim, tipo galhos? Tipo, galhos, As pessoas parecem mesmo. Juro, eu não lembro do, do é um nome gruto. desta condição. Mas, mas aquilo parece, mas não é de todo. Entendes? É só todos os tecidos perdem a forma e a consistência. Há danças bem maradas. Há. Ah. E as mentais também. Yeah. Mas, mas essas, tipo, se para mim é daquelas mais bem maradas. Oh, depende. Tipo há, há, uma, há, não, falando, há, há uma cena incrível que é uma professora. É só, ou seja, são duas. <risos> mas, uma, mas são professoras e há <risos> não tipo. É uma São duas... ou seja, é duas cabeças um corpo. Ok. E uma delas é professora de História e outra delas é professora de inglês e dão aulas na mesma escola. Pessoas super interessantes. Oh, Hã? Ah, está a dar aula ou está a preparar aula sim, assim? O claro, não claro. pode estar sobreposto. Mas, e namoram, e é mesmo engraçado porque elas têm, têm homem, de as duas. É, é o mesmo? Não, não. Cada uma tem um homem separado. Ih, e é, tipo... o corpo é o mesmo. Não é, tipo, não há k tanga. Mas elas sentem as duas a mesma coisa fisicamente. Pois, não sei, pois há ali num momento íntimo, há uma que está com a cabeça virada para o lado. Eu, eu, não, o não, ponte, eu não sei não como sei é que acho. É é. Mas é mesmo engraçado como é que né, tu, nós fazemos ah, parar a aula. Deve ser, não é? Isso é bizarro mesmo. É mesmo. É, mas é são felizes pessoas felizes. Teoricamente são pessoas muito felizes. Pareceu-me ser no documentário que vi delas. Bem, ainda bem. foi uma... pá Ainda bem. foi uma... então, não, é é minha... Aquela cena de duas cabeças pensa melhor Sabes... que uma, não é? <risos> <risos> <risos> <risos> mas sabes, mas sabes que uma cena, uma cena interessante, e até liga com o que falamos da doença mental, para tu estar satisfeito e à partida feliz, é tu teres consciência das limitações. Das yeah. tuas limitações. É ah. isso, é verdade. É, verdade. é, é aquilo que chama um, um golpe de humildade, ou que seja, um estado de humildade. É tu... Eu tenho consciência das minhas limitações Mas o que também, por outro lado Te faz ceder a Essas limitações é acreditar é Que elas não existem yeah. É uma certa mania yeah. A criança é uma cena muito forte eu Não acho que seja preciso acreditar que elas não existem Não, não Não é acreditar que elas não Nem te passam passa necessariamente pela cabeça não, é, certo, é Isso ajuda muito não é, claro. não é a única forma, mas acho que ajuda Sim, sim é, é de género sim. Apai, Olha, eu não, eu não consigo levar esta empreitada a capo. Certo. Ou seja, eu não tenho esta capacidade. Vocês não acham que a monotonia é das piores merdas? Em que contexto? Para quê? Para quê? No é contexto criativo? Ah? Num contexto... Não, no contexto de bem-estar pessoal. A monotonia? Sim. Certo. Quando não gostas com... daquilo. Não, quando não estás confortável nela. Porque há pessoas que estão confortáveis nela. É? É, isso. é uma questão. É uma questão. Se me... Se perguntas de rotina, é mais fácil responder. Monotonia. Sei lá. O que é, que é monotonia para ti? É tipo... Trabalhar todos os dias? Uh, sexta ou sábado vais sair? Ou nos dois? Ou nenhum. Ou nenhum? Não, eu estou a falar mais nos dias que, que estás sozinho. Não quando estás acompanhado, quando estás sozinho. Hum. Em que tens uma, né, uma rotina, uma, quiser chamar. Acordas, tomas banho, vais para o trabalho, estás no trabalho, Sim. em piloto automático, normalmente. Certo. Porque certo. Só se tiveses a ter que fazer uma coisa muito exigente a nível mental, senão é uma coisa muito quase automática. Chegas a casa, depois deitas-te, depois levantas-te, depois vais, depois deitas-te. Eu, eu, eu, eu acho que... Eu, lá está, eu acho que depois é isso. Depois uh... tens a pressão dos anos. Eu, eu acho, eu então, acho não, que... Tu não estás a sentir isso já? eu estou boé, mano a pressão dos anos quando, é. eu, quando eu no final de 2019 disse muito muita coisa vai mudar eu fiz mudar, estava um bocado a fazer esse raciocínio eu não gosto desta rotina destas, destas monotonias são várias que se tornam numa padronizada e cíclica que eu quis cortar com aquilo e, e sinto que estou em processo e não é tudo fantástico e fenomenal e sobes sempre eu acho que as comparações, porque as pessoas sempre que te comparam, comparam-te sempre para pa melhor, ou seja, para pior. Acontece comigo, não sei se acontece com vocês, que ah. é... Tens um primo e comparam-te com o teu primo. É porque o teu primo fez uma coisa fixe e fizeste merda. Estás a ver? Não é tipo, olha, tu chegaste lá olha o teu primo a é merda ali. Estás a ver que é um bocado de galhos. Não, tipo, olha para o teu primo, ah, que o é teu primo está tá a conseguir aquilo que oh, tu não pai, conseguiste. Eu, a, pronto, a mim, no meu caso pessoal, a mim ninguém me compara. <risos> <risos> tio Cosmo está apanhando a cor mim... tá a, <risos> a, mim, a mim ninguém me compara eu acho que no caso das comparações o meu pior inimigo sou eu mesmo que me estou sempre a comparar com outros casos com outras pessoas a uma doença minha na perspectiva que estou sempre tipo foda tenho 26 anos, não tenho um trabalho fixe ou, ou relações ou sei lá normalmente é dinheiro e relações ou independência, dinheiro e relações está tudo um bocado ligado de certa forma ou sucesso, ou whatever tipo... ou artisticamente interessante sei lá, eu comparo-me demasiado em todos os aspectos quase. é uma cena o que é que eu estou a isto também? o que é que, que eu perguntamos, porque falo é uma isso? coisa com a qual te debates essa comparação externa que te afeta internamente não, estás a falar uh, do, foi... peso da, do peso da idade. Yeah, já tô, é que eu não me estava a lembrar porque é que me tinha lembrado disto. Por causa da cena do peso da, da cena idade não sei o quê. Yeah. E tu estavas a falar, mas comparam-te. Yeah, eu... Mas comparam-te mesmo, dizem-te mesmo também. Yeah. Sempre me disseram isso. Uh, toda a gente. Mas eu nunca me comparei, eu nunca me comparei a ninguém. Tipo, eu nunca fiquei olhar, olha, este gajo têm isto eu não tenho. Mas, ou não tem? Gás... Mas sempre fui comparado. Eu nunca, ou seja, tu é o inverso é o oposto, é o tu, tu, tu comparas-te e Mesmo não és comparado com pessoas sempre, que não me põem em cima eu também. sou sempre comparado pessoas que claramente o melhor que eu né? nunca me comparam a ninguém que está pior que eu mas toda... quem, quem é que te compara? Oh, tipo, familiares próximos de mim ou seja, e professores que eu não tive na altura são sempre foi uma coisa, nem... coisas são externalidades que tu interiorizas como assim? Tu disseste toda a gente, me compara. Ah, sim, toda a gente foi sim, uma hipérbola gigantesca, assim. Não é só o facto de ser uma hipérbola, é o facto de tu sentires que isso é que é válido no resto, porque isso é, isso é um acaba é, um por ser um viés cognitivo. Porque todas as outras pessoas te dizem que tu és único e especial, meu querido, tu vais ignorar em detrimento dessas que te comparam. Porque a comparação é aquilo, lá está, é um fator externo que tu estás a interiorizar. É, se calhar. Aqui, que é completamente distante do problema da crítica constante que surge de ti próprio. essa também surge de ti essa, a crítica que está aí subjacente su, surge de ti tu olhas para aquela crítica e tu achas ou te revês ou achas que te devias rever nela mas não é necessariamente verdade porque se tu oras para todo o leque das, das tuas relações sociais tu podes ver outras perspetivas sobre ti. E por isso é que eu te dou a mão. <risos> Mas é mesmo. Está bem. Mas sei lá, nunca me compararam ao João Bacô, que eu gostava. Era uma boa comparação, para mim. Já, de... estás oh, ah, fixe. Assim, se a sério não gostavas. Se calhar não, se calhar não. Mas por que as pessoas comparam sequer? quer que é que tu tens a ousadia de comparar, al... de comparar para alguém? Exatamente. É, é, é uma questão, é o egozido que te faz sentir especial em vários momentos. Não é isso, porque é que há... E, que tu que... Não, e tu não sabes. Não que é isso, tu... é mas porque é que quando és puto ou assim as pessoas te comparam? Porque o ser humano funciona a padrões. Tudo o que tu pensas é tentar um padrão. Esta cor é azul, eu já vi esta cor antes, esta cor é verde, esta forma é X. Isto é um peão, isto é um Pokémon, que eu já vi mesmo não sabendo. Isto é uma fotografia analógica. Mas os cotas não acham um que isso vai prejudicar o puto? Mas os que cotas que não, não sabem, as pessoas não sabem necessariamente. Mas sabe porquê é que não estás com ele? Man, porque, porque estás olha, a comparar-me a ele? Tu, tu, tu que no caso... Que eu eu é eu inimigo! É tu, eu que eu quero matar! Mano, eu, quero <risos> matar <risos> mano, eu quero matar esse puto no recreio! <risos> se -me roubar Tu que no Ou caso que é que te ejaculas, meu, tipo, só pelo facto de te ejaculares dentro de uma vagina, eventualmente, se se fecundares um ovo, significa que tens o um manual da parentalidade, meu. Não, ah, ok. Os cotas não <risos> sabem. sim -me um mesmo a isso. Os cotas não sabem. As pessoas à tua volta não sabem. Nem estou na tua cabeça. E aquilo que dizem até pode ser mega bem intencionado. Pai, dá merda. Ah, eu acho que às vezes a comparação é só... Eu, percebo... eu não a adoro mas pessoas naquela bem, Acho que é um bocado... Humana... Um bocado assim... Um, um dano colateral da nossa necessidade de integração ou necessidade social necessidade de pertencer à tribo ou de não ser o ovelha negra estás a ver? de não ser o gajo, o gajo estranho ou o gajo fora um, e acho que vem um bocado dessa cena de, tipo, de, de, de perceber se estás uh, a par se estás ao mesmo nível se estás a ver se estás se tens mais ou menos, se és mais ou menos como os outros acho que no fundo se resume um bocado a isto que culmina um bocado numa... acho que num instinto de integração de, de, de, de yeah. seres parecido com os outros acho obviamente, eu estou a dizer isto, não defendo isto por si só acho muito libertador aliás, também a outra cena que eu falo muito no disco é, é tipo uh, a minha cor só é diferente, eu assumi eu falo muitas diferenças, estás a ver? E de assumir as diferenças porque faço obviamente a cena das árvores das folhas caducas de assumirem claramente a sua cor e tipo, eu sou diferente e vou passar por este processo e estou-me a cagar, e, e oh, ou seja, eu na verdade tenho nos últimos anos feito um processo de, tipo, de pessoalmente de, de, e artisticamente também de aliás, se calhar até mais artisticamente perceber, não tipo o que eu quero fazer é outra coisa e vou à procura disso e aí é isto é estranho é o que for é experimental é esquisito, é, é destruição é não interessa é berrado, ou é mal cantado ou é igual ou não sei das quantas mas tipo passou sou eu tá eu estou assumindo estou assumindo aquilo que eu que eu acredito que, que sou um, ou aquilo que me interessa fazer aquilo que eu quero fazer tá que no fundo que no limite o que eu quero fazer é o que eu sou uh, na perspectiva das vontades um, Yeah, mas, apesar disso, sou um gajo que se compara demasiado. E tu, É difícil dizer-te neste ponto, porque se eu tive agora um discurso tão afirmativo perante ti, é porque já fiz o processo de desconstruir as comparações que eu fazia internamente. Agora digo-te! Eu sempre eu não fui comparado com ninguém em específico, nessa circunstância. Eu fui comparado com uma abstração na minha perspectiva inatingível. E mais, sendo uma abstração, é algo que eu nem me percebo que está inerte em mim. Yeah. Não sei se já deste exemplo, mas tu sabes, já que estamos aqui numa terapia coletiva, hum, pá, eu, candide, eu gastei muito dinheiro e esforço a minha vida a candidatar-me a uma bolsa de doutoramento em Stanford. Porque era isso que eu acreditava que era para mim. Porque foi essa a comparação que fizeram. O Stanford é das melhores universidades do mundo e, e o teu caminho passa por aqui. Mas eu curti pode ser uma coisa que foi das coisas que eu mais gostei. E é quando disseste, capaz merda, não é isto que eu quero fazer. Yeah. Yeah. Okay. Pois não é. <risos> não era. capaz da merda. Eu já antes receber, eu já, eu já antes receber. Não, não é nada disso, esquece. Yeah. Mas precisei de passar por aquilo e muito, muito, por muitas Percebeste outras coisas, uma boa para tirar essa... Tens uma boa história? Diz-te e conta. Um... Não, foi assim tão... Não foi uma bolsa de doutoramento em Stanford. Mas, mas diz. Ah, bem, mas, tipo, há um ano estava na mestrado em Belas Artes, Teoria e Crítica de Arte, imagina-se. Estive lá um mês. Na primeira semana delas, tipo tive uma ideia para um álbum novo. E apercebi-me claramente que não, é aquilo, pá, que não era aquilo, para é, mim. Tu estavas ali à procura de inspiração, se queres. Não, não estava à, <risos> à procura de inspiração, mas... Fui um bocado por uma sensação uh, minha e externa também, talvez, de, de ser um gajo com uma certa intelectualidade por trabalhar, uhum. uh, e por aprofundar e não sei o quê. E depois apercebi-me rapidamente que, que não, não tinha estou tipo cadeia para fazer <risos> aquilo, no meu caso. E que, estofo e que... pode ser só e... que não tens gosto Pô, Não Não tinha gosto suficiente Para mergulhar naquilo de cabeça Como é o outro, obviamente Mas também vi ali a cena do Académico De escrever muitos de merdas E bibliografias, e isso assusta e muito E boina, assim. né? Eu, eu não sei, tipo, tu usas uma Epá, coisa errada. Eu não sei usar só a bigode. Diga-me, <risos> diga-me, criti... digam algum crítico de arte que não use boina. Eu, pai, gola alta. eu Não sei <risos> se estou pronto. Ah, Quando me ah, ah, disseram ah, que tinha que usar gola alta, fiquei um bocado <risos> estranho. Há vários, há ah, vários, há vários. É começar por ti, porque és um crítico de arte neste podcast. Não usa boina, usa. Então, mas desculpa, podes continuar. Quando disseram a gola da alta, eu fiquei fiquei. Foi exato gola alta também, não é? Foi logo na primeira aula, eu fiquei e etiqueta logo na primeira aula. E tote bag, carteira. back! Doc Martens. Mas eu acho que sentiu é uma coisa muito importante, que é o gosto. Podes não ter tido o gosto suficiente para fazer aquilo. Mas aquilo era muito estimulante, mano. eu havia aulas que eu me sentia estimulado. Só que eu adorava poder continuar a ir, mas sem claramente ter que acabar, estás a ver? Só ir. Só para ir às aulas. Algumas e ficar tipo só a ouvir aquelas conversas e participar eventualmente. Mas foi um bocado esse, esse processo de tipo. Estive lá um mês. Acho que não foi um mês, ah, foi para aí três semanas. Não, talvez um mês. E, e, e foi tipo, pá, não é isto? Pronto, está tudo bem. E fiquei aliviado. No meu caso, fiquei Exato. aliviado. Porque, porque foi, se, eu sei que se eu não tivesse sido aquele mês que ia continuar na minha vida com a ideia de que tinha este lado por trabalhar, ou este tipo de coisas por trabalhar, e não sei o quê. E apercebi-me que. Opa, Está tudo bem, eu tenho esse lado, não quer dizer que tenho que tirar o um mestrado inteira crítica de arte, posso só ter esse lado e trabalhar de outras formas, não tenho que o formalizar com o um mestrado, não tenho que o credibilizar, o legitimar, Estás a ver com o um mestrado, não sei Nem que... tens de ter essa função na sociedade. De todos, de tuas... A, a questão é precisamente isso, isso é, essa expectativa isso é, isso é, interna. Isso é grande ponto é... até. Isso é uma grande conclusão que tu tiraste agora. Grandes pontos, Não, é mesmo, é mesmo, <risos> Pá, não é... Não é, não é, não é... Uh, é, acho que é, para um gajo ultra autoexigente como eu e com uma fasquia interna, uh, pronto, com um chicote uh, a si mesmo, não é? Tipo, bora, bora, siga, siga, tens que fazer mais e melhor e não sei que, não sei mais. É. Um, há um equilíbrio, como tudo, obviamente, de, daquilo que, que nós achamos que devemos a nós mesmos, estás Tipo, nós não temos que ser, não é porque eu acho que sou um gajo talentoso não sei o que tem que fazer a melhor o melhor disco da história da música portuguesa ou que tenho, não é que eu pense, não é que eu tenho isto como objetivo mas de todo mas estás a ver, não é que não é que tenha que fazer assim, uma pá, uma obra incrível uma cena não sei que mais tipo também acho que temos que ter algum cuidado com aquilo que, que, que sentimos que devemos que exigimos de nós mesmos o vezes, Sam tem uma cena vai com é calma, tá, vai com calma Faz, por... faz porqueres e sentes, não porque -se a dica sem... mais batida no Instagram. <risos> Pá, não interessa. Eu tu não quero saber porque, porque é, se Essas pessoas não se, se prepararam de uma coisa que é boa, estás a ver? Não, mas é, é, é intemporal. Para não se disse, é não, verdade, não quero é saber. Temporada. É, é temporada. uma coisa é que temporada. faz todo é. sentido. E, e, é faz, e faz, e faz. É. Olha, isso é um pensamento muito elitista e foi por isso que te encaminharam para a teoria crítica da arte, sabes? O facto de Descredibilizares alguma coisa porque é mais batida no Instagram. Eu não descredibilizei. Melhor quem procuras é quem tu te não, não não isso, é... É intemporal, é, é, é, é. é completamente é. intemporal é, Não, mas é intemporal é Obviamente temporal, que é, é muito clichê, não é? Mas o Gandhi também é bem clichê é tá, tá, tá. então, Mas é verdade, tipo, é, é, um, é, um, é um bom... Há muita coisa <risos> clichê, há muita cena chunga e há muita cena fixe E é tudo clichê, estás a ver? Eu tinha esta pergunta Yeah, sees the days, boys depois no forecast, não é? É a tua life Não foi ele que disse? Foi, foi o foi, Captain, foi, my foi Ro, foi Robin Williams <risos> Foi o Robin Williams que cunhou o Carpe Diem, claro Para mim, Carpe Diem é dele Sim, sim, na cultura popular. Olha, ele, e já que estamos mas aqui... Ele estava ele ele numa festa privada com o Júlio César e... <risos> e ouviu, mas foi bait ouviu o Júlio César dizer não, Carpe foi Diem Foi ele que disse ao Júlio César, ao ouvido Eu ah, foi... <risos> não sabia essa versão ah, ah, ah. Não estás a par da lenda urbana? É costume, sabes? <risos> Não, agora pá, já estamos aqui há algum tempo, eu, eu tinha esta pergunta para vos fazer a vossos dois, que é... Qual foi filme, música, o Porto Sol e Matosinhos, pá, qualquer merda, estás a ver? Que mais te marcou ultimamente? Vivemos de Covid, estás a ver? Vemos uma pandemia toda fodida. ou seja, alguma coisa teve que marcar. O que é que é ultimamente? É ah, a boa pergunta. Nos últimos 433 dias. É, não e... sei se cabe nisso, mas não interessa, vou responder a mim. Não, mesmo. tipo a última coisa que tu te relembres. Pronto, que te relembro. A última cena que te tens Marcos. na memória que te marcou o é, Vamos existe, por existe. aí. Opá, eu. Um... Para mim, acho que foi um filme que eu vi. Um documentário. Aquilo não é bem documentário, formal. É um filme documental de um realizador português chamado Jorge Pelicano. E o filme chama-se Para-me de, para de Repente o Pensamento. É um filme documental, meio com alguns traços de ficção. Eu gosto mesmo muito daquilo. Porque, porque está mesmo ali no limite. Sobre, nem de propósito, debruçado na ala de esquizofrenia do Hospital Psiquiátrico Anto Ferreira, no Porto. E aquele filme... E já vi aquele pai há três anos, mas acho que foi assim, a última cena que eu vi, que, tipo, vi o filme duas vezes no mesmo dia, e fiquei, tipo... Estavas uma aborrecida. E vi tipo, falar toda a gente, não, fiquei mesmo, uh, a bater mal E fui falar toda a gente, que vi aquilo, e aconselhar toda a gente, às vezes, esse grau mesmo de entusiasmo, tipo, mano, vi isto, tenho que falar com alguém, não sei o quê Bessa. Ou oh, Chico. Não tenho resposta para ti. Andamos todos um pouco entusiasmados. Ah, não. Foi eu... o meu disco. Há 3 anos. <risos> a última coisa que me. Não, marcou. É, não é completamente descabido. Foda-se, não digas isso agora. Cara. Agora eu não acredito. Tinhas a oportunidade. Mas ele disse que dias o teu disco não mente. Não estou a dizer. Estou a... É. a dizer a última cena assim que te marcou. Tu viste? Não tens nada assim de cabeça que te lembres. Pode ter sido num bom ou num mau Ora, sentido. Não dizer, quer dizer, isto é repetir mas até porque partilhámos esta semana. Foi, ver, foi rever o Into the Wild Tás para dizer? ter adulto. É. Okay. E Nunca a vi. Não, eu, estou, eu não tenho nada, a minha vida não é interessante. Não eu quis saber isso. Não, eu, eu agora, porque eu agora, quando tu disseste o pôr sol estragaste, um bocadinho a pergunta. porque a mim, fizeste. Foste voar merdas, estás a ver? Tanta coisa. Meu. Eu só estava a pensar numa tarde no museu. É, opa, opa, mas pensou no lado <risos> cultural aquilo? Não, não é o lado cultural. Não era, eu, eu falei em filmes e mas pode ser tudo, estás a ver? É. Ah, o que me marcou foi ir, ir, aquela primeira sexta-feira que fomos cheirar à noite. Okay. Foi estar na rua, simplesmente. Foi a, única, a coisa que mais me marcou nos últimos tempos. Estar na rua. Ok. Tardou, boi, eu, bom. Faz sentido. Porque és um gajo, de, és um gajo de, de amizades. Faz todo sentido. Lá está, mas pode também... Eu duas semanas antes disso estive na, nas galerias e eu, eu disse... Aliás, disse a vocês, opa, parecia que estava em 2019. É. Foi o meu primeiro choque. Pois, mas eu não tive, eu, eu não tive. A primeira vez que eu, eu fui assim que... à baixa foi quando as coisas abriram. E quem chegou aqui nos comentários, se me puder fazer o favor e dizer qual foi a cena que vais, mas porque anda a fazer um estudo social, que vais vos marcou nos últimos tempos, agradecia. Esta metodologia está foda, meu. Hum? Esta metodologia está foda. Que metodologia. Opa, só diz isso no fim, as pessoas já investiram muito tempo em ti, já estão enviesadas a partir partida para o próprio investigador. Like, Discord, adorante. Patreon. Ah, e acaba, ó. Como é que <risos> nos... chama Ali. o filme? Like. <risos> Não, para de repente o pensamento. Do Pelicano. Yeah. Aliás, o Pelicano tem grandes documentários. O Ainda há Pastores. O. O. Até que o Porno Spark, também é muito bom. Um, e, o, e o Tony, do Tony, do Tony Carreira, sobre o Tony Carreira. Ai, foi ele que realizou. Eu vi sim. essa merda. E essa é um bocadinho fora da linha normal dele, tipo. Eu não sei muito bem se a ideia foi dele de fazer isso, não me parece, pelo, pelas outras ideias dele, por isso é que eu digo isto. Get the bag. Mas, the mas não é de <risos> todo. Mas tipo, eu gostei muito desse documentário do, do, do Tony. Também gostei. Eu gostei muito. Também gostei. E ajudou-me a, a, a tirar-me preconceitos e a tirar-me também, uh, pronto, assim, julgamentos que fosse fazer e ajudou-me a simpatizar com. Com, com a vida da Tony Carreira. Não necessariamente com a vida de Tony Carreira, mas com o, o mundo da música popular e, e da música ligeira, se quiseres. Ajudou-me a, a simpatizar um bocado, a empatizar um bocado com mais coisas. Se bem me recorda, a primeira vez que eu tive boa empatia pelo Tony Carreira foi quando o David fez aquela música com o Snoop Dogg. Foi um, filme, um cringe, <risos> mano. Eu fiquei tipo, puta que pariu. Se fosse teu pai, eu enfiava a e Ia-te-me a tentar agora. Quem chegou a esta parte, escreve aí nos comentários que não estava a pensar na Sara Carreira. É <risos> Olha, é é é Mas também vi a entrevista <risos> dele no Ghost e. A Força está em Nós. É uma novidade complicada. Claro. Não, não, não. Foi o meu homem. Muito fodido. Mas estava a tentar lembrar a música do. do Subtalk? Chama-se A Força está em Nós. A força, tu. Eu vou te só uma coisa: Tom Tom o Snoop Dogg está é a rimar nessa Diner. música. Como o Snoop Dogg está é É é. É, isso, é isso O Snoop Dogg está a rimar nessa música e o David Carreira está sentado de perninhas às chinhas. Epá, <risos> para que... mim isso ultrapassa-me completamente. Eu, mas tu-me a tentar lembrar mesmo do... Mano, isso já foi para há nove anos. Foi em 2013. Revisitaste esse recente. Não, não lembrei-me foi agora. <risos> ah, não não, não, não, não, não. não Tu-me tu tu de... a tentar lembrar. É que eu sabia mais ou menos o verso do gajo. Peace in the street, all drama free. <risos> so sick and so... Caramba, porque ele, ele na altura era o Snoopylaean. Não, não, desfile. não, ele gravou como sendo Snoop Dogg, a música não, não, é como não, não, sendo não, não. Snoop, Snoop Dogg. Dogg. Eu acho que foi Snoop Dogg. Eu acho que foi na altura foi do Snoop Dogg. Isso foi realterado. Ah, mas por acaso, não, não. o disco dele de Snoop Dogg. É muito bom, é muito bom. Era bom? Não era de Snoop Dogg. Estava a falar do, do o, funk. O, o do gospel. Mas como é que era? Mas ele tem um de gospel também. O Snoopzilla. Tem aquela música Pichas and Cream. E o a de funk? Como é que era o de funk? Ele tem o Funk. Mas como é que se chama? Não me lembro. Seven Days of Funk? Não, mas ele está como Snoop Dogg. Não faço ideia, sim. mas esse disco é forte, era bom na altura. 7 Days of Funk, sim. Como é que ele assina como? Era uma dupla. 7 Days of Funk, 7 Days, okay. okay. Olha... Days of Funk. Olha, não sabia <risos> na altura. Ele era o Snoopzilla, exatamente. E Snoopzilla, pois era Uma <risos> <risos> moto crazy. Dele. Depois começou a fazer streams. Houve uma vez que ele desceu a stream ligada por 24 horas <risos> e vazou. E, yeah, e, e depois chegou tava... lá, foi uma outra e ficou. Ah, esta merda está ligada. Não, <risos> <risos> ah, mano, esta merda. Achei as melhores memes que há hoje em dia. Acho que o Stump Dog tem um estatuto na cultura. Ele pode fazer tanta coisa. Sim, o Stump Dog a melhor merda que é a comentar o BBC Vida selvagem. Tens que ver o Double G News, bro. Aí ele leva lá cada pessoa, mano. É incrível, incrível, incrível. Mas eu cortarei mais, por isso que vou ficar com este. Não fica. Não. Uh, ou ele a comentar Jogos Olímpicos com o Kevin Hart. Exatamente. Aí É, é lindo, aquela merda. Snooplog blog é forte. Não ouçam no Onze Podcast ou ver qualquer tipo de conteúdo que o Snoop blog esteja a produzir. Estou por uma stream 24 horas sem ninguém à frente. <risos> Soul Plane. Ou <risos> Soul Plane é mítico. Cap. Diz qualquer coisa. Uma citação. De alguém que tu gostes. E não pode ser Mário Branco. O caminho faz caminhar. -se não sei, não, não, para o amor de Deus. Eduardo não, bá, não sei, não sei, não sei citações. Uh, nem as minhas. Não sei as mil letras de Cosmo. Está-se bem, bro. <risos> Isto é parte do Eric Andre show. <risos> e apareceu um anão do nada, agora aqui já. <risos> Não, de espécie. Subscreva no Patreon para termos anões a aparecer assim do nada no chão. Apareceu é, um discord também. Fala no Discord que cria a comunidade. Pelos vistos, essa coisa faz hoje em dia. Nós temos uma comunidade muito participativa. É, se nos Sim, virem fixe. na rua, como dependerão da conversa Da pouco do Castro, pá, não digo nada. Eu é nuance! Fiz, não é? Ah não, um gajo dos desenhitos Pronto. O gajo que vai ser nas parecidas com a Clara não. Se virem... E tem um amigo que é muito parecido com o Slow J. <risos> é se, então, se virem o, o José Rui na rua, não lhe digam que ele é parecido com o Slow J. Uh, mas deem-lhe o um abraço. E então... digam, Marina estás à janela como o teu. E digam, quem vai dizer às folhas que elas nunca serão árvores por favor, se for para me virem dizer alguma coisa digam-me que vão ser vocês porque eu ando a perguntar isto há de tempo e ainda ninguém disse eu vou, então por favor digam eu vou, me preocupo, já, eu vou lá dizer pronto eu agradecia porque já estou um bocado cansado de estar a perguntar sempre a toda a gente e ninguém chegar chega <risos> nem contámos a história de, dos papéis da impressora bem Ia, que é? fica para a parte 2 daqui uns é tipo diz-me é? Castro Dias? Meses? Anos? Eu meto-me nestas situações bem desconfortáveis, não é? É ok, porque é pode vir daqui a 4 anos, eu deixo. 4 anos <risos> ou 2. 2025 comeback season. Quando tiver o um year. disco, cara. Quando tiver um disco? É, quando tiveres um disco, exato. Quando tiveres um disco. Porque, claro. não um cá. Isto vai até merda, vai demorar porque o gajo ainda não teve uh, ainda não a... Epifania. Já, já teve, já. Ah, já. foi na teoria crítica. Sei lá, cara. Feche foi, foi. Essa não é o que os carrinhos de choque, não é? <risos> não, bro. <risos> isso, isso, é isso é o homem de roupa. É o homem do Rob, <risos> exato. É fazer um álbum todo à volta de carrinhos de choque. Vai conceptual. Por acaso, não é fixe? Um bom ambiente. Não. Acaba, acaba, acaba. Vamos embora. Ele está a tentar ficar. acabar. Não, vamos ficar, vamos ficar. Mas isto, já ficámos. Comportem-se, comportem se Que eu tenho uma coisa para te contar que vais ficar tudo contente. Comportem-se. Mas isto não Pronto. Queres oh. falar. Já acabou já. falar em segundos aí.